Desde Gravatar, Pernambuco, começamos nosso primeiro programa falando do poder democrático. Democracia significa o governo do povo. Será que no Brasil governa o povo mesmo? E se não é assim, quem governa? Os partidos? As empresas que financiam eles? Hoje vamos falar desses temas. Bem-vindos ao Debate no Terraço.